E coloquei nesse lugar para trocar e aprender com o Nemécio, esse artista muito sensível, e com essas mulheres aqui da Bacia do Mercado, que são fantásticas e tá para além do ego, sabe? Para além do ego do que é ser artista. Onde eu tenho a oportunidade de encontrarme com gente maravilhosíssima, proponendo um espaço de encontro, um espaço de disfrute, de goce, um espaço de auto para pensar em um tema de dignificação, de ressignificação, transformação, de sublimação de quem cada um é como ser humano. Eu estou muito feliz de estar descobrindo mais da importância do coletivo, da força que o coletivo tem. Eu fico me sentindo, nesse momento, muito privilegiada por estar nesse espaço, e principalmente muito privilegiada por ter conhecido essas pessoas, e por elas terem tido a confiança que tiveram de se deixarem acessar e de me acessarem de volta. E a gente está descobrindo juntos a nossa identidade, essas zonas de segurança ou insegurança, o que nos faz estar seguro de dizer quem somos, de ser quem somos. Eu tenho aprendido, junto com, as, com essas pessoas, a ser eu mesma. E ter um olhar e uma escuta de os nossos corpos, que são marginalizados, subalternizados, animalizados, como uma potência. Essa construção da autoestima, dessa luminosidade que existe em cada pessoa, que muitas vezes esse sistema capitalista sabe, reprime de nós. Eu crio um movimento partindo de uma dor ou partindo de um sentimento, na medida que eu vou repetindo, repetindo e refazendo e refazendo, eu necessariamente vou me transformando. né Uma coisa é a memória que passa pela razão, é a memória que passa pelo emocional E ainda que passe por muitos anos por essa razão e por esse emocional Quando ela passa pelo corpo, eu acho que é uma trajetória muito diferente É muito visível né, o quanto a gente pegou com os corpos mais encolhidinhos Por N situações que a gente viveu na vida Querendo se proteger e de repente a gente vê agora esses corpos se abrindo No Swahili E é uma grande potência a gente poder trabalhar, falar e viver liberdade através dos nossos corpos Momento que o país está num colapso, numa, numa ascensão de discursos de ódio. A gente está dentro de um espaço dançando e falando das nossas questões e trocando olhares e trocando abraço. Para mim, a questão é essa e a, e a saída é essa. Né? Quando a gente está se colocando em cena juntos no final desse processo, mais do que apresentar uma obra artística, um resultado de um processo, a gente está falando sobre modificar o nosso olhar sobre nós mesmos e a partir daí também transformar o olhar que os demais têm sobre nós.